O ar-condicionado é indispensável atualmente. Mas nem todos os prédios possuem local apropriado para a instalação deles, não é mesmo? Mas a Arbox tem a solução. O protetor da Arbox é feito de alumínio com pintura eletrostática e projetado para padronizar o local de instalação do split, facilitando a manutenção e valorizando a fachada dos prédios, acabando com o barulho em dia de chuva como acontece nas caixas de fibra de vidro, além de impedir o abrigo de aves. O produto vem com kit para instalação e o protetor esconde a conexão com o dreno da fachada e o suporte dos ar condicionados. Além de possuir tampa removível que facilita o acesso aos equipamentos, reduzindo muitos custos de manutenção comparado com as caixas de fibra de vidro. O protetor Dark Box é exclusivo e patenteado. Cuidado com imitações, além de não possuírem a mesma qualidade e garantia de dois anos, elevam o custo de manutenção podem ser confiscados.